E é como se você jogasse fora todo mês 140 reais para o Bradesco para ter esse cartão. Isso sem contar o pacote de tarifa do Prime se você assim pagar. Então teoricamente o Bradesco levaria de você, brincando, R$ 1.680 com mais 78 vezes 12, 936 por 1.680. O Bradesco te levaria somente nesse cartão e na conta do Prime R$ 2.616. Então, meus amigos, se você não tiver um pulhão para bancar isso, é um cartão desaforado. Porque se você pegar o ranking dos, dos 100 maiores cartões, 101 melhores cartões do país, o Bradesco não é o melhor cartão. vocês sabem, o, o cartão a Eterno do Bradesco, ele é o maior, maior cartão do banco hoje emitido pelo Bradesco, né? E desde o lançamento do cartão do Bradesco, a Eterno, o Bradesco ele já fez algumas mudanças no seu comportamento desse cartão, né? Então, se você pegar, por exemplo, é, o cartão quando ele começou, para você ter esse cartão era somente para o segmento private, depois ele entrou no conceito de Prime Top Tier, que aí com um milhão de investimento, renda de 20 mil pegava, 50 mil pegava o cartão. Aí o Bradesco começou com uma regrinha que é não, não, não ter mais a dificuldade de emitir um cartão como esse no conceito é, Prime Top Tier. Então o cara tinha 30 mil de renda ali, por exemplo, ele já era viável, visível para o sistema, né? para poder pedir o cartão de crédito. Bem, depois que o Bradesco liberou o cartão para o segmento Prime Normal, tá? O Bradesco colocou umas regras. Que regras? Ele colocou que para ter o cartão a eterno, você precisaria ter uma renda de é, 20 mil, com um limite pré-aprovado de 100 mil, tá? Inclusive foi nós que divulgamos em primeira mão para vocês na internet também. Aí o que aconteceu? O Bradesco pegou, ele liberou esse cartão com 20 mil de renda e 100 mil de limite e o Shen foi o primeiro cliente a pegar, né? Depois disso, o Bradesco, ele colocou uma... Viu que acho que explodiu a quantidade de emissão de cartões? Ele colocou uma regra que teria que ser 70 mil, tá? 70 mil de renda com 100 mil de limite. Então era, era 20 com 100, pulou de 70 para 100, tá? 70 mil, 100 mil de limite. Não demorou um mês da divulgação, mudou de novo. 70 mil de renda, 150 mil de limite. E manteve os pontos, 4 pontos por cada dólar gasto para o private e para o prime, no mesmo conceito. Ou seja, quem é private e prime tem os mesmos benefícios. E aí quando foi hoje, o Bradesco divulgou essa nota. que vocês vão ver aqui. Ó. Deixa eu pegar na outra tela, que ele vai abrir. É pesado, né? O Bradesco divulgou essa nota aqui. Ó. Que a partir do dia 18 de abril de 2023, a anuidade do Aeterno vai passar a ser 1848 1680 para 1848 Essa é a anuidade que o Bradesco é e vai cobrar dos seus clientes a partir do próximo mês. Bem, se você não não não viaja, só fica no Brasil com esse cartão uma anuidade de 1.680, nós estamos falando então de 1.680 por 12, nós estamos falando de uma anuidade de 140 reais por mês. 140 reais por mês. 1.680 para quem gasta 10 mil por mês. 10 mil. Bem, o que eu vou falar para vocês aqui eu não tô falando de criar manobras. De novo, eu não trabalho assim, não vivo com isso, não faço isso, portanto, o que eu vou falar aqui é dentro do conceito normal. Eu não vou falar para você é, pegar os pontos da Livelo, jogar para a Copera e da Copera para a Livelo para fazer um boomerang e aumentar para 10 a pontuação do cartão. Eu não vou fazer isso. Eu estou falando para vocês basicamente referente ao conceito normal. As milhas caem na Livelo, tem uma promoção igual essa da Azul, você dobra a pontuação. É nesse conceito que eu vou falar com vocês aqui agora. Tá? Então, 10 mil, de novo, eu não vou entrar no mérito do jogo do ping-pong, de jogar no boomerang da Livelo com a Coopera, Coopera para Livelo e voltar para Azul. Eu não vou fazer isso. Tem alguns picaretas que vão falar isso. Ah, eu faço isso, não sei o quê. Então, eu não quero saber disso. Eu estou falando do conceito livelo para azul e mata ali. Tá? Bem, 10 mil divide pelo dólar mais alto que o Bradesco cobra. 5,71. 1751 vezes 4 pontos... Você ganharia 7 mil pontos com 10 mil de gastos com o Eterno na promoção que dobra 100%, então eu teria 14 mil pontos. 14 mil pontos por mês, tá? No dobro, no dobro, 14 mil vezes 12, eu estou me referindo a 168 mil pontos, tá? 168 mil pontos equivale a esse conceito aqui tá se eu pegar que eu peguei a última promoção tudo azul 14,75 de milhas 14,75 vezes 168 mil eu estou falando que eu vou ganhar é, teoricamente 2.478 reais com essas milhas tá se a anuidade R$ é, 1.680, eu teria um, uma sobra de R$ 800 reais ainda para ganhar dinheiro com esse cartão. Então eu não le levaria prejuízo 100%, mas também a margem de lucro dele não seria tão vantajosa se eu gastasse apenas R$ 10.000 com o Eterno por mês. Tá? A margem você vê que não é tão grande na sobra no final do ano para você. Então isso aqui é por ano. E aí... De novo, não estou falando de tacar para a Coopera, porque a Coopera bloqueou hoje. Tá? Só para vocês terem uma ideia, eu entrei em contato com a Livé, com a Coopera e com o Cicobi, nem eles sabem o que está acontecendo com a Coopera. E a Coopera está bloqueando a transferência para a Livelo. Então você não consegue tirar da Coopera e jogar para a Livelo. Então tome muito cuidado de mandar pontos para a Coopera, porque você não vai conseguir trazer de volta para a Livelo. Então, tome cuidado, tá bloqueando hoje, no dia de hoje. Ninguém consegue transferir nada da Copera para a Livelo. Tá? Só para ficar ciente disso daí, tá? Então, o que vai acontecer? É, nós temos aqui o, o Aeterno e ele tem o que, de, o, o que que traz de princípio aqui de importante. Né? Eu carrego para vocês as regras atuais, ó, as novas regras do cartão. Eu trago para você a nova anuidade do cartão. E os benefícios principais do Aeterno, quais são? Acesso ilimitado ao Lounge Key, acesso ilimitado ao, ao Dragon Pass, o titular, os adicionais, são 5, 5 adicionais grátis, e 12 convidados por ano, 12. Então, titular, adicionais grátis, e 12 convidados por ano por sala, então, eu posso pegar no Lounge Key 12 e no Dragon Pass 12, tá? Então, eu teria acesso ilimitado ao titulares adicionais e 12 convidados na sala VIP, Lounge Key e Dragon Pass, tá? Pontuação, 4 pontos que nunca expiram. 50% de desconto em cinemas do parceiro Bradesco Cinemark. Desconto em 50% em teatros Bradesco, tá? Teria também, é, no caso aí, é... Todos os benefícios que tem no Visa Infinite do Bradesco também teria tá. Agora, se uma pessoa não viaja para poder é, usar os benefícios que a Eterno te daria, você estaria bancando uma anuidade R$ 1.680, que não é barato, né? E é como se você jogasse fora todo mês R$ 140 para o Bradesco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 R$ reais. porém, a média do cliente Bradesco é 2 por 1, um. ou seja, cada cliente do Bradesco, mesmo ele sendo varejo exclusivo ou Prime, ou inclusive o Private, ele tem dois cartões do banco. Isso significa que, teoricamente, entre ter um Aeterno, o cliente ou ele tem um, a, um, a, um Diners, ou ele tem um América Express, porque ele não vai poder ter o Visa. né? Se ele fez o upgrade, ele não teria o Visa. Então, na prática que ele também pagaria anuidade de R$ 1.480 para o América Express. Brincando, um cliente Bradesco desse nível pagaria R$ 4.096 por ano para o Bradesco. Isso equivale, teoricamente, a R$ 341 reais de mensalidade para o banco. Uma porque o eterno não isenta. Uma porque o América Express, pela prática, não isenta. Agora, existe aquele joguinho. Você pode tentar. Um caso ou outro vai conseguir a isenção do América Express 100%. Um caso ou outro vai conseguir o Eterno 100%. Né? Então, meus amigos, se você não tiver um culhão para bancar isso... É um cartão desaforado. Porque se você pegar o ranking dos, dos 100 maiores cartões, 101 melhores cartões do país, o Bradesco não é o melhor cartão. O melhor cartão é o Dux, o segundo melhor cartão é o Dux e depois sim é o Eterno. O terceiro. Mas ele é o terceiro nesse conceito. Né? Agora, você tem um cartão desse, com esse preço, 1, 800, 1, 800, quanto é o valor da anuidade? 1848. 1900 né? Praticamente, quase R$ reais. Só para vocês terem uma ideia, nesse momento, só para vocês terem uma ideia, o pior cartão de anuidade no país é o Santander Centurion. 10 mil anuidade. Só para você ter uma ideia, o Centurion ele figura entre os 10 maiores do país. Porém, na classificação, oitavo lugar. Só para você ter uma ideia, o A eterno o Centurion, você tem que gastar 550 mil para você... Desculpa, você tem que gastar 720 mil para você ganhar 550 mil pontos. 1 um milhão e 32 para ganhar 800 mil pontos. E acima de quase 2 milhões para ganhar 1 um milhão de milhas. Tá? Então é muito caro, é como se fosse a pontuação do Centurion, ele pode ser 0 a 3.8, olha que vergonha, olha que vergonha, é um cartão supremo da América Express, pior, é pior que o Eterno, é pior que o Autos, é pior que o The One, é pior que o Ducks.